Oh, oh, eu tô lançando uma coleção De São uns bloquinhos Assim, você chama bloquitos Tá Aí você compra um bloquito Aí o bloquito Ele vai Ele vai se transformar, cara, que você não consegue imaginar Peraí, tem que tentar seguir minha linha de raciocínio Eu vou tentar O bloquito, quando ele Ele, ele se transformar assim Ele vai meio que desenvolver. Já ouviu falar de desenvolver? Então, aí ele vai ficar assim, cara, de um jeito, cara, nunca, nunca vocês viram nada do jeito, nunca, nunca, cara, o projeto, mano, eu tô dando minha alma nesse projeto, cara, vocês nunca, vocês nunca viram nada igual, não tem nada igual, é inacreditável, e aí, cara, você tá, tá, tá acompanhando? É totalmente artesanal, totalmente artesanal, cada, cada, cada pixel foi desenhado manualmente, assim, por uma inteligência artificial de cabras dos Andes